E aí pessoal, tudo bem com vocês? Um videozinho aí fora de hora, mas sempre te ajudando aí com cashback. Ontem tava eu é, mexendo no, no Instagram e acabei vendo uma promoção aí da Modal Mais que vai te dar 20 reais de cashback no seu primeiro investimento. E eu pesquisei aqui no YouTube e não vi nenhuma informação sobre isso e também quase eu não acho essa informação no Google, pra você ter ideia. Então, se você está aqui nesse canal, você já é um cara premiado para poder estar tá recebendo essa promoção aí de antemão antes que ela termine. E deixa eu falar, a princípio, essa, essa promoção ela vai até o final do mês, dia 30 de junho, e, mas ela já foi renovada anteriormente, então é possível que se você estiver vendo esse vídeo no próximo mês ou em outros meses, é possível que eles renovem essa promoção. É, essa promoção também ela te dá, como eu falei, 20 reais de, de cashback na sua conta modal Mais, Vale lembrar também que a distribuição desse cashback é limitado a 200 mil, se eu não me engano, é, pela modal mais Então quem chegar logo vai conseguir pegar esses 20 reais de cashback e, o, e é muito simples de conseguir esse, esse cashback. Eu vou mostrar aqui na tela do computador o que você precisa fazer. bem Olha que simples, é, meu primeiro investimento de 100 reais com 20% de volta. É muita coisa 100 rea, é, você investir apenas 100 reais e ganhar 20%. Que seria os 20 reais. Abra sua conta e ganhe 20, 20 reais de cashback no seu primeiro investimento. Bem, você precisa. O que? O modal, para quem não conhece, a modal mais, é um banco digital dos investidores. Está garantindo um cashback de 20 reais para seu primeiro investimento no CDB Modal, meu primeiro investimento. Então você tem que investir 100 reais nesse nesse CDB lembra para quem não conhece cdB é o certificado de depósito bancário é quando você empresta o seu dinheiro para o banco e ele vai te re dar retorno sobre isso e esse retorno como a gente vai ver aqui posteriormente é de 100% do CDI só que você ganhando esse cashback aí de, de, de 20 reais equivale a praticamente mais acho que de dois anos investido esses cem, esses 100 reais não vale muito a pena né o que a gente precisa fazer aqui para receber cashback de 20 reais no primeiro investimento é, na prática você vai investir R$ reais no cdb modal meu primeiro investimento vai receber 20 reais de cashback direto em sua conta corrente para você usar como quiser inclusive investir mais ou opa desculpa e os 100 reais continuam lá aplicados rendendo ao longo do ano para mostrar que quem pode ser elegível a essa campanha quem é elegível para participar dessa campanha todos os novos clientes que abrirem conta durante o período da campanha e também é clientes que já têm a conta no Modal Mais mas nunca investiram ou investem no Modal Mais e outra coisa olha só que essa aqui é uma página antiga mas aqui ele fala do período né que começou do dia 9 de março até dia 30 de abril mas na verdade foi prorrogado até é, 30 de julho junho desse mês então, provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo, posteriormente é possível que eles ampliem essa promoção também. Então, você pode até participar se você ainda está é, vendo esse vídeo depois. Só lembrando que esse tipo de conteúdo não é uma recomendação. É, eu não posso fazer isso, mas é algo que eu vou fazer. Então, se você quiser ganhar também igual como eu estou ganhando, é só você seguir essas orientações e poder ganhar o seu eu não posso como falei eu não posso fazer uma recomendação de investimento então vamos só continuar lendo aqui o que está no site da Modal Mais do meu primeiro investimento razões para você fazer seu primeiro investimento ainda bem que você encontrou a Modal Mais o banco digital dos investidores aqui tem é, para quem quer saber mais sobre a Modal Mais né você vai ter acesso gratuito ao curso completo de investimento Jornada da Autonomia, prateleira completa e aberta de investimento, assessoria de investimentos especializados focados em fazer você atingir seus, seus objetivos financeiros, cartão de, de débito e crédito com tecnologia de segurança é, Motion Coach, acesso gratuito a conteúdo de investimento filtrado para seu perfil, taxa zero de custódia de tesouro direto, pagamento de contas, portabilidade de salário PIX abertura de conta grátis, taxa zero de custódia e manutenção da conta programa de pontos modal mais reward, eu nunca sei falar isso, rewards. se alguém sabe falar direitinho aí me ensina que tá difícil aqui pra mim bem, aí tá, continuamos aqui rapidamente vou tentar fazer esse vídeo o mais rápido possível como eu falei aqui, ó, tá em 84% já é, essa promoção então já já tá acabando, acaba o final do mês ou antes, se mais pessoas fizerem é, o download já ganhar esse, esses 20 reais de cashback. Eu não, como eu falei anteriormente, acho que era limitado a 200 mil que a, é, que a modal mais estava distribuindo. Então, para você ganhar esses 20 reais de cashback, você precisa fazer o download do app. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você poder baixar. É, você precisa a, é, abrir a sua conta do app né, e preencher o su Suitable você tem que preencher tudo o que está precisando lá para você tem que ser é, ativado né? Sua conta tem que ser ativada você precisa investir aí é sem reais nesse como eu já falei pronto você vai receber 20 reais de cashback na sua conta então só lembrando que independente do valor que você investir acima de 100 reais você só vai estar tá limitado a 20 reais para receber de cashback tá ok então tá para finalizar Rentabilidade 100% CDI, você precisa deixar esses 100 reais é, durante um ano com eles. Aplicação mínima de, de 100 reais e máxima de, de 100 mil. Tipo de perfil conservador e a emissor é o Banco Modal+. Mais. Então é isso pessoal, espero que você tenha gostado. desse vídeo é, não achei no YouTube falando sobre ele. Então se você está nesse canal aqui de sorte, você vai ganhar, conseguir ganhar esses 20 reais e ainda vai estar tá ganhando rentabilidade. Rentabilidade durante aí um ano que você vai precisar para poder resgatar, resgatar esses 100 reais. Então é com muito prazer que eu te passo mais uma notícia aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, compartilha também, comenta. Estou recebendo mensagem aí atrapalhando meu vídeo. Mas é isso. Então até a próxima. Valeu!